Opa, minhas pessoas, como vão vocês? Então, hoje eu vim aqui pra responder perguntas que vocês me fizeram na aba comunidade e no vídeo passado. Então bora. Quais são as suas inspirações nos vídeos? Olha, a minha primeira inspiração foi um youtuber chamado Dan, que foi justamente por ele que eu transformei meu canal que antes era de games e Discord e um canal de opinião. Mas eu me inspiro muito no Oda, no Tio no tosh do Utopia, no Digo e nos outros canais de opinião aí. Entre seus irmãos, qual é o seu favorito? Tu tá dizendo entre o Arthur e o Pac Hum, Aí você me deixou sem resposta, mas eu amo os dois Pretende fazer lives na plataforma roxinha? Na verdade eu tenho uma conta lá, mas eu não sou muito ativa Até porque eu já tô poupando umas esforços aqui pro canal e lá vai ser meio difícil Café ou pão? Se eu pudesse viver só tomando ou comendo um, eu escolheria o pão Fala em youtuber que você gosta muito, mas ninguém conhece ele Simbologia geek Você assiste anime? Se sim, qual você mais gosta? Hum, eu assisto sim um dos animes que mais mexeu comigo foi Darwin in the Franks, mas eu passei a não gostar com o tempo. E um anime que eu realmente viciei foi Lost Canvas. Viver, mas nunca irá amanhecer ou viver e nunca mais anoitecer? Pra ser sincera, eu prefiro a escuridão do que a luz, assim. Entendeu? Eu gosto bastante de lugarzinho escuro. só acendo a minha luz aqui. Ligo os led aqui que eu nem tenho no meu quarto, mas eu já vou ter. E pra mim é de boa. Mas eu prefiro, então, viver, mas não que amanhecer. Como se sente sabendo que ela adora seu canal? Que isso, Shido? <risos> Também te amo. Você tem algum animal de estimação? Tenho. E, na verdade, eu tenho duas cachorrinhas. A Bia e a Fifi. O que te motiva a gravar seus vídeos e dedicar seu tempo para o mesmo? Então, algo que me motiva são as minhas amizades. Entendeu? Qual foi a pior coisa que você já fez? Bom, a pior coisa que eu já fiz, mano... Foi, foi entrar na EAD e me desmutar pra responder a chamada, né? Mas aí eu esqueci de mutar meu microfone E se passou na minha cabeça Mano, por que, que do nada eu não imito um Fusca? Mas eu achei que eu tava mutada Então eu imitei um Fusca e geral da sala ouviu E bom, essas foram as perguntas da Aba Comunidade Agora vamos para os vídeos Quantos anos tu tem? Eu não revelo Joaze, você é gay? Hum... Será que eu sou? Como se pronuncia o seu nickname? Geoase. Anime favorito? Sensei Adelash Canvas. Cor favorita? Verde e preto. Série favorita? Não tenho uma. Como é ser rica? Sei lá, mano, mas eu também queria saber a resposta dessa pergunta. Você pretende viver só do YouTube? Não... Eu trato o YouTube mais como um hobby, entendeu? Gosta de pão? É claro. Você tem vergonha de ser passado no YouTube? É claro que eu tenho. Cadê o potencial? Sai no começo do mês que vem. Pergunta: Um dia você vai mostrar o rosto? Não pretendo por enquanto. Quando a gente vai gravar vídeo, bolacha, biscoito, Nescau ou Toddy? Bom, na ex você que sabe, meu irmão, bislacha e Nestode E, bom, gente, as perguntas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você deve ter gostado, né? Então dá uma inscrição e um likezinho aí. E, bom, eu gosto de espaguete, até mais. Que aí, é tá achando que eu virei o Oda agora?